Estamos agora com o André. O André representa a Chef Works que está a vestir os nossos chefes, porque para os melhores chefes, o melhor fardamento. André, conte-nos qual é o melhor outfit? O melhor outfit é o design e o conforto que as nossas jalecas uh, conseguem trazer aos chefes no, no seu dia-a-dia. Chefes confortáveis para confeccionar as receitas fantásticas que aí vêm. Mas eu quero saber um bocadinho mais sobre chocolate. O que é que rima com chocolate? Uh, neste momento, Óbidos. Óbidos é o centro de chocolate. Venham todos, apareçam, damos uh, casa. Vamos estar cá com a Chef Works e venham a Hobbits, porque Hobbits rima com chocolate. Eu ainda quero saber mais uma coisa, chocolate é melhor para celebrar ou para os momentos em que vamos chorar? Para ambos, sempre, chocolate sempre. Chocolate sempre, obrigada André.